Sejam muito bem-vindos de volta e muito bem-vindas também. Esse não era o vídeo que ia sair hoje nesse canal. Agora são exatamente 18 horas e 32 minutos deste dia de hoje. Deste dia que vai sair este vídeo. Então, assim, eu estou achando que a gente já está muito íntimo, porque olha a cara da criança gravando à noite, sem iluminação, mas vamos lá. Desde que eu comecei a falar sobre não monogamia, e sobre o meu relacionamento não monogâmico, que está em transição ainda, obviamente, e é por isso que a gente está fazendo terapia de casal, eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas falando assim, ah, Sata, em algum momento eu quero ser evoluída assim como você. Ou então, ah, isso é muito evoluído para mim. Ou quem sabe um dia eu chego nesse nível e, sinceramente, vamos parar com essa babaquice. Em momento algum eu quero que você utilize a minha experiência pessoal para poder comparar com a sua vida e com o seu processo. É muito importante que você aprenda a reconhecer os seus limites e que você respeite esses limites. É muito importante que você conheça as suas necessidades e que você respeite essas necessidades. Em nenhum momento eu falei e em nenhum momento eu vou falar que a não monogamia é mais evoluída do que a monogamia, ou que a não monogamia é a maneira certa de se relacionar, porque não é isso que eu acredito, eu acredito que cada pessoa deve buscar em si as suas próprias perguntas e se colocar disponível para investigar as suas próprias respostas. O que é evoluído para mim é justamente a gente conseguir bancar aquilo que faz sentido, no meu caso, bancar todo o preconceito e o julgamento da sociedade, das pessoas, da família, ou seja lá que caralho seja, de romper com a estrutura monogâmica e investir em uma estrutura não monogâmica. E eu espero, realmente, que você consiga dentro das suas necessidades, dentro daquilo que você espera, dentro daquilo que você acredita ser um relacionamento saudável, que você também consiga bancar e respeitar o que é possível para você. Evoluído mesmo é a gente conseguir reconhecer quais são as nossas necessidades, desejos e limites e não negociar com isso, porque a vida toda a gente aprende que, nossa, não, não cria conflito. Deixa para lá, coloca para debaixo do tapete, depois resolve. Então, a partir do momento em que você entende o que você quer, o que você precisa, o que você deseja, e consegue comunicar isso com clareza, sem culpa, sem medo, aí sim você está num processo de muito desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e talvez até de evolução, para quem gosta de utilizar essa palavra. Mas a monogamia não é um termômetro de evolução. Ela não é necessariamente um lugar para se chegar. Então respeite o seu tempo, respeita a sua história, respeita a estrutura da relação que você deseja criar para você e foda-se Sata, foda-se os códigos, as fórmulas, as normas, encontre o que faz sentido para você. Se você está em paz, se você está bem, esse já é o melhor formato. Se você está feliz se você está se sentindo segura, se você está se sentindo vista, honrada, querida, respeitada, esse já é o melhor formato. Não é o nome, não é a quantidade, mas é a relação que você estabelece e fortalece com as suas emoções, com as suas sensações e com o seu corpo. Então, se você deita a sua cabecinha todos os dias no travesseiro e você está em paz e você está satisfeita com a pessoa que de repente dorme do seu lado ou não, se você não estiver perto do seu parceiro, parceira, parceire, a pessoa que você se relaciona e que está em algum lugar, se você está em paz com isso, esse é o melhor formato. Então, que você saia desse vídeo entendendo que o melhor é aquilo que faz sentido para a gente. O melhor é aquilo que nos nutre e que a vida do outro e que a maneira que o outro escolhe viver a vida dele não seja um parâmetro que faça você se colocar num lugar inferior ou num lugar de insatisfação. Beleza? Cada um sabe a doia delícia realmente de ser o que é e daquilo que vivencia. Se algo está desconfortável, não é necessariamente o formato que vai fazer trazer conforto. Busque primeiro esse espaço, é, o reconhecer o seu território íntimo ou trabalhar sua individualidade, sua autonomia, para que aí sim você consiga ter mais clareza para levar tudo isso para a sua relação. Beleza? Eu espero que faça sentido para você. E se você curtiu o vídeo, curte, se inscreve, manda para a galera. E semana que vem a gente está aqui de novo. Até mais.